Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Como de costume, sempre depois do nosso Comitê de Investimento Internacional, nós gravamos esse episódio para atualizar vocês sobre o que está acontecendo nos mercados globais. E para isso, eu trouxe novamente aqui para os estúdios, João Scandiuzzi, estrategista-chefe de Portfolio Solutions. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. <risos> e Marcelo Santucci, o CIO de Portfolio Solutions Internacional. Olá, Carol, João. Bom, janeiro o mercado precificou um pouso suave da economia americana e fechou positivo fevereiro já mudou, né? houve aí um, uma pressão na corrida de, da subida da taxa de juros e fechou negativo, foi o que a gente falou no último episódio. E agora março começou negativo por conta disso, da pressão da taxa de juros e mudou por conta desse estresse bancário, principalmente estresse bancário nos Estados Unidos. Então, João, conta um pouquinho para a gente é, essa volatilidade, principalmente em março, e dá um, um breve resumo também sobre esse fechamento de trimestre, a narrativa mudou, como é, que é a sua leitura? Claro. Bom, é, Carol, assim, como você já comentou, quer dizer, a gente teve momentos muito distintos, né? Que quase coincidem com os meses de fato, né? A gente uhum. viu em um janeiro com essa ideia de. Um pouso suave, uma desaceleração da economia americana, mas também uma visão de que a inflação vinha caindo. É, fevereiro foi dominado por uma narrativa de, olha, não tem pouso nenhum, o crescimento está tão forte quanto sempre esteve é, nos últimos a, trimestres, é, e a inflação voltou a acelerar e o Fed teria que fazer um ajuste mais forte. E a gente entrou março com essa narrativa e ela até foi exacerbada logo na primeira semana, quando o Paulo apareceu em frente ao Congresso, ao Senado, né? E ele uhum. voltou a abrir a possibilidade de fazer é, meio ponto percentual de alta de, de taxa de juros. Lembrando que uhum. em janeiro eles tinham desacelerado para 0,25 e tinham indicado que esse 0,25 era o, o meio que a, a velocidade de cruzeiro daqui para frente. Ele chegou é, no início de março e disse lá ao Senado, não, a gente pode reavaliar, dependendo dos dados, esse ritmo de ajuste. Aí o mercado, enfim, voltou a ficar bastante estressado. Né? Basicamente, dois dias depois, a gente começou a ter um problema, problema bancário sério, né? é no Silicon Valley Bank. Né? E já é, no, no fim de semana seguinte, né, mais dois dias, a gente já viu o fechamento do, do banco desse, do Signature Bank. Né? Então assim, não é uma crise bancária de grandes proporções, mas claramente algo que preocupou o Fed e os próprios mercados. Uhum. Né? É, porque também assim, o próprio Silicon Valley Bank não era tão pequeno assim, na verdade constava dentre os, os chamados grandes bancos né, pelo Fed, embora não fosse um dos cinco maiores. Né? É, mas é, isso mostrou claramente uma fragilidade do sistema no momento atual, que é o momento em que o FED fez uma alta de juros muito acelerada ao longo de todo ano passado, início desse ano. É? É, e que ah, levou primeiro a perdas nos portfólios de bonds desses bancos é? É, e que não estavam bem marcadas, embora todo mundo soubesse que havia perdas, mas, assim é, pela contabilidade os bancos podem manter uma, uma parte grande né, do seu portfólio é, como é, held to maturity, como que vai levar para o vencimento. E aí não uhum. precisa marcar mercado aquela parte. Mas é claro, como teve uma alta de juros muito forte o ano passado, é? É, havia sim uma perda. Né? E embora hum. não fosse um segredo que, que houvesse essa perda, ninguém estava prestando muita atenção. Agora, o que houve ali, no caso do Silicon Valley Bank, foi que eles começaram também a perder depósitos. Né? E aí, claro, acho que também tem um outro elemento, que é um elemento de que, como é, houve essa alta muito rápida de juros, os bancos não costumam repassar isso né, para os seus uh, depositantes. As taxas de juros que eles pagam por depósitos, mesmo remunerados, são muito mais baixas do que as taxas de Fed Funds ou do, do, do Money Market. É, e aí, acho que havia sempre uma hipótese, não, isso, isso aí vai ser um comportamento, os depositantes vão ficar meio que dormindo mesmo né, uhum. e não vão acordar muito para isso. O que aconteceu, principalmente no, no caso no caso do Silicon Valley Bank, que era um depositante muito bem informado, a gente começou a ver muito mais fuga de depósitos. Né? E aí, claro, o que acabou levando foi que esse banco teve que começar a vender o seu portfólio que estava, em princípio, separado para levar a maturidade e teve que reconhecer perdas. E aí chamou a atenção para o fato de que, realmente, as perdas se reconhecidas iam comer boa parte do capital do banco. Então, isso aqui levou claramente um estresse nesse banco, mas tinha um, esse problema de perdas não reconhecidas para o sistema como um todo. E esse problema dos depositantes começando um processo né, de, de fuga para money market, né, é, tudo mais, que pagam melhor do que os depósitos né, bancários. Então, isso aí claramente chamou atenção para um problema maior. E tanto foi assim né, que o FED, o FDIC e o Tesouro, quando vieram com a, o fechamento do, do SVB né, e do Signature Bank, e eles tomaram uma medida excepcional, que foi dizer, ó, a gente vai garantir todos os depósitos do banco, e não só os 250 uhum. mil dólares de teto, né, que é o que a legislação americana preconiza. Né. E por que fizeram isso? Por causa do risco sistêmico, né, o medo de fechar um banco desse impor perdas aos depositantes, e no dia seguinte vem uma corrida bancária né, em todos os depósitos não é, garantidos do sistema como um todo. Então, claramente, houve uma preocupação com isso. E uma outra preocupação que o FED teve, junto com o Tesouro, foi de criar uma nova linha, né? que é uma linha que dá dinheiro aos bancos com até um, um ano de prazo uh, e recebe como colateral, como garantia, é, é, títulos né, de alta qualidade a valor de face. Então, os bancos uhum. podiam usar isso que está como é, a, levado a vencimento, é, colocar isso como garantia e receber 100% do valor de face, não ter que vender a mercado e reconhecer uma perda. Né? Então, isso tudo foi feito para dar uma certa calmaria ao sistema. Agora, é claro que isso tudo a gente tem que é, observar dia a dia, semana a semana, ver se está funcionando ou não está. Né? É, as primeiras duas semanas, a gente tem observado diversos indicadores financeiros, estão é, mostrando para uma certa estabilização. Né? Uma estabilização do nível de estresse. Ainda um nível estressado, mas uma certa estabilização. Então, a gente vê, por exemplo, as ações de bancos regionais, tem um índice só disso, caíram 20%. Esse índice caiu 20%. Algumas ações caíram quase 90%. Né? Mas estabilizaram nas últimas duas semanas, então uma boa notícia, assim na margem está estabilizado. É, nas primeiras duas semanas também os bancos pediram muitos empréstimos ao Fed. Tem as linhas todas, né, que o Fed empresta aos bancos. Eles pediram, saltou isso de 15 bilhões de empréstimo para 350 bilhões. Bancos grandes ou esses bancos menores regionais, esses médios? Bancos? A gente não tem essa a, a abertura, uhum. né, por é, exatamente por uhum. banco, mas assim o que a gente viu foi um grande aumento uhum. desse volume. É, o que mostra o que Que os bancos ou estavam se preparando para uma corrida uhum. bancária, ou as empresas correram para é, sacar linhas né, de, de crédito de curto prazo, com medo de faltar recursos, uhum. enfim. Houve uma demanda por liquidez, o sistema pedi, precisou recorrer ao FED. Na última semana, até o dia 22, que é o dado que que é, a gente tem, desculpa, até dia 29, já saiu da semana passada, é, a gente viu uma queda de 11 bilhões já. Então, um sinal, quer dizer, subiu 330, depois caiu 11. Né? Uhum. É um sinalzinho de que é, melhorou a dinâmica, vamos dizer assim. Ainda está um nível uhum. estressado, mas melhorou a dinâmica, assim com essa questão é, do, do é, índice de ações de bancos. Então, são maneiras que a gente está é, usando para acompanhar essa crise. O fluxo para money market também, né, para fundos de curto prazo, é uma outra forma, porque isso acaba sendo uma alternativa depósito. Teve uhum. logo no início muito depositante sacando do banco para colocar no, no money market. Né? Então, são, são indicadores que a gente tem a, acompanhado. Isso tudo mostra isso, assim, é um nível de estresse que continua no sistema, mas é um estresse que não está aumentando, né? ele uhum. parece ter estabilizado na margem. É claro que o Fed tem uma visão muito mais granular do que nós do mercado temos, sobre bancos específicos, etc. Uhum. Tá? Mas, de uma maneira geral, é isso que a gente vê. Agora, é, eu acho que são duas perguntas que isso aí, obviamente, coloca. Né? Uma, se isso ainda pode se alastrar, etc. Como eu falei, eu acho que é, essa, é, essa resposta ela tem que ser provisória, né? a gente tem que acompanhar sempre, mas, por enquanto, parece que a situação está relativamente estabilizada. Né? E a segunda pergunta é, mesmo estabilizado, que impactos isso tem sobre a economia americana e sobre política monetária? Uhum. Uh, e aí, é algo que a gente também está tateando, mas que a gente, na verdade, vislumbra o seguinte, é que hoje o nível de escrutínio, é, seja do público depositante, seja dos reguladores, sobre todos os bancos, especialmente esses mais frágeis, né, com modelos de negócio mais parecidos, né, com do SVB, do Signature, uhum. é, eles estão com um escrutínio muito grande. Então, é, são bancos que estão muito empenhados hoje em melhorar é, a sua liquidez, né, melhorar a sua capitalização né, para poder sobreviver a esses tempos mais difíceis. E quando entra nesse modo de preservar a liquidez, melhorar a capitalização, é, é um modo em que, em que a disposição de emprestar cai muito. Então, isso já era uma coisa que a gente já vislumbrava que fosse apertar os critérios de crédito pelo próprio efeito defasado da política monetária, né? que aperta é, condições de crédito ao longo do tempo, mas é, isso tende a apertar ainda mais os critérios de crédito daqui para frente. E isso, claro, se traduz no menor crescimento do PIB à frente. Então, nós, assim, ainda é muito tentativo, obviamente, estamos ainda no, no início desse, dessa crise. É uma crise que tende, nossa visão, a avançar é, numa velocidade mais lenta, né, esses impactos reais uhum. dessa, dessa crise é agora a gente já vislumbra e colocar os no nosso cenário uma um crescimento 0,7 ponto percentual menor do PIB americano é nesse ano de 2023 tá estava antes com 1.6 agora estamos com 0.9 por uhum. conta desse evento Claro que a gente vai atualizar isso ao longo do tempo, mas por enquanto a gente vê esse efeito. E esse efeito, claro, implica que se o aperto de crédito tende a ser um pouco mais forte do que a gente imaginava que já aconteceria, já estava contratado, é claro que o FED tem que ser mais cauteloso na condução da política monetária. Uhum. Então, por isso, uma desprecificação de alta de juros né, por parte do, do FED. E foi isso que o mercado fez. Né? Agora, a grande dúvida é em que medida tem que acontecer essa desprecificação. Uhum. Né? É, tem, assim, o FED não tem que fazer mais nada, tem que fazer mais alguma coisa. Ele vai cortar juros em breve ou não vai? É né? toda uma discussão que está acontecendo no mercado e que tem é, sendo parte dessa grande flutuação dos mercados, da grande volatilidade. O mercado, cada hora, está pensando uma coisa. E é claro, é tudo tentativo, né? Porque a gente está ainda avaliando a extensão dessa crise, né? mas de qualquer forma é isso, a gente vê de fato o um impacto real sobre a economia isso substitui em alguma medida por alta de juros né? uhum. a gente reviu o nosso cenário, a gente antes considerava é, que o Fed subiria os juros até 5,5 com 5,75 a gente trouxe para 5 com 5,25, então tiramos 50 bases, uhum. significa que ele basicamente faria mais uma alta de juros, né? lembrando que mesmo depois do evento do SVB e do uhum. Signature Bank, ele fez uma alta de 25 bases, né? eles disseram que foi foi muito debatido ali dentro, estiveram tiveram dúvidas se fariam ou não essa alta, se ficariam parados ou fariam essa alta, resolveram fazer essa alta e deram como forward guidance, como indicação dos próximos passos, é algo dizendo assim, que pode ser apropriado fazer algum ajuste adicional. Né? E o pode e o algum foram é, frisados pelo Jerome Powell na conferência de imprensa. Eles não têm certeza, mas acham que um pouco de ajuste adicional tende a ser é, razoável, assumindo que a gente, de fato, está vendo uma estabilização desse problema bancário. Né? E, claro, como os efeitos disso sobre crédito e sobre a economia tendem a ser um pouco defasados, é provável que a gente ainda veja dados de crescimento muito bons uhum. né, no curto prazo e dados de inflação muito preocupantes ainda a curto prazo, e que isso ainda possa levar o Fed a fazer um pequeno ajuste adicional. Tá? A gente reviu o nosso cenário para esses 5,525 é, e ficando parado até o final do ano. Isso que eu ia perguntar, sem corte de juros ainda esse ano. Né? É, nós não vemos isso justamente porque, primeiro assim, a extensão dessa crise, embora, claro, a gente fala, olha, esse tamanho 0,7 a menos de PIB não é pouca coisa. Mas não chega a ser brutal, não é uma crise assim né, de proporção como as pessoas têm a lembrança de 2008, outras crises assim que parou tudo a economia. É, e tende a ser defasado ao longo do tempo. E o ponto de partida de, do, da economia é muito favorável, é de um desemprego baixíssimo. Estamos com 3,6% uhum. só de desemprego na economia americana. Uma inflação muito alta que se mostrou mais alta né, do que esperado recentemente. Então, são, é, um, é um ponto de partida que não favorece corte de juros tão cedo. Né? Claro que a gente pode vir a chegar nisso, dá para ter cenários em que aconteceria. Mas não no curtíssimo prazo. Uhum. e precisa ter um, um, um impacto sobre crescimento maior do que a gente está considerando por enquanto uhum. para entreter um cenário de corte de juros mais cedo bastante coisa aconteceu é, e Santucci como, é como é que isso se reflete né, nos principais ativos é, de risco e globais, né? como é que, qual foi a sua leitura olhando para o mercado em março e fechamento de trimestre não, perfeito é, como o João descreveu aqui é, foi um, um ambiente, principalmente o mês de março, muito volátil. Né? Uhum. Se olhar pura e simplesmente pelo índice de volatilidade, né? a volatilidade a volatilidade que o índice VIX ele bateu um pico de 25, agora está em 12, então ele chegou a dar um estresse de volatilidade nos mercados, retornou um pouco agora no final do mês. Se a gente utilizar um outro é, um indicador, como a taxa de juros americana, ela oscilou muito, principalmente no mês de março. Uh, até pela essa, essa situação em que o Fed, o Jeremy Powell indicou que poderia aumentar o pace uhum. de juros, logo depois, como o João falou, teve a questão dessa essa, essa é, questão bancária, e aí os juros fecharam muito. Então para ter uma, uma noção, assim, os juros de dois anos dos títulos do Tesouro Americano saíram de 4,80, bateram 5, rapidamente em um dia eles foram buscar o 3,80 e ficaram oscilando é, entre 3,70 e 4, é, muitas vezes durante algumas, alguns dias. Então é um, é um nível de mudança de patamar de juros e volatilidade é, bastante alta e, uhum. e não tão é, comum. Obviamente isso veio porque todos esses fatores que o João mencionou. Então, o que aconteceu? Taxas de juros menores, uh, de forma bem simples. Né? O, o mercado ele colocou menos taxa de juros, né? ele tirou um pouco dessa alta prevista e antecipada pelo mercado, e numa situação de aversão a risco, dado que foi uma, uma situação de medo de uma crise uh, bancária, um contágio uh, em outros bancos, uh, outros setores da economia, uma questão de liquidez, que foi é, prontamente é, uma função de reação dos bancos centrais, injetando liquidez no sistema, mas claramente os juros eles caíram, né, os juros futuros, é, sendo que a parte curta, né, ali dois, três anos, caiu é, com uma intensidade maior que a parte longa. Ainda assim, a curva de juros segue negativamente inclinada. O que, que é isso? É. O 2 anos operava ali na casa é, de quase 5, e o 10 anos na casa de 4. Então, praticamente 100 bases. Né? 1% de diferença, sendo o 10 anos mais baixo do que o 2 anos. E nessa queda, o 2 anos foi buscar o 4, né? e o 10 anos está na 3,50, 3,60. Então, essa inclinação ficou menos negativa. Uhum. Ainda assim, ela permanece negativa. E qual a implicação disso, além da volatilidade? Primeiro, houve um ganho na taxa, eh, nos papéis atrelados à taxa de juros, então na renda fixa, eh, predominantemente nos títulos eh, do governo soberanos, e aqueles que tinham um vencimento maior acabaram tendo um ganho de capital né, na, com esses juros fechando. Eh, por outro lado, como foi uma versão a risco, eh, a diferença entre os, o preço dos títulos, o retorno dos títulos corporativos, ele não acompanhou essa queda dos yields dos títulos soberanos. Então, o que a gente chama de spread de crédito, ele aumentou, tanto nos papéis classificados como grau de investimento, como nos mais, é, a, mais especulativos, ou chamado de high yield. Então, uhum. houve uma abertura do spread de crédito, ainda assim, os títulos soberanos fecharam de taxa. as eh, taxas ficaram menores. E, a, e a, o efeito disso na renda variável foi, primeiro, com a queda de taxa de juros e a parte longa também, tendo yields menores, aquelas empresas que precisam mais de capital para se financiar, ou as empresas que dependem mais de crescimento, é, acabaram tendo uma performance bem positiva. Então, não só no mês, a despeito de ter iniciado o mês com uma, com uma performance negativa nas primeiras semanas, primeira semana, é, esses eventos é, fizeram com que as taxas caíssem e os e as empresas, por exemplo, mais de tecnologia, tivessem um bom desempenho em março, e acabaram fechando o trimestre com rendimento bastante positivo. Então, uhum. o Nasdaq sobe mais que 10%, o S&P na casa de 7%, e aquelas empresas classificadas como Valor, né, Velho, é, que são mais geradoras de caixa, pagadoras de dividendo acabaram é, até tendo é, um comportamento não tão bom em março. Ela, ele é positivo é, no trimestre, mas é na casa de 4%, 5%. Então, se uhum. você vê o efeito da taxa de juros no mercado de renda variável também. Uma observação importante aqui é, como ah, essa crise, ou essa, essa incerteza, essa, é, é, esse evento foi uma questão de bancos, né, bancária, é, o setor de financials, né, de financeiro, ele é bem grande nos índices de velho. É, ou uhum. daquele de dividendos. Então, você teve, enquanto o ano passado foi um setor que defendeu muitos portfólios, ter mais velho do que growth, ter mais né, valor dividendo do que crescimento, é, na parte renda variável, este ano não tem sido o caso. É, ele estava sendo, quando a, o taxa de juros estava sendo prececado para cima, mas nessa fechada de juros, nem, nem tanto. É, então, esse é um pouco o comportamento dos mercados. O que a gente enxerga é que, ah, primeiro, é importante ter, novamente, em momentos de incerteza, qual que é a fórmula, qual que é a maneira de estar alocando. Né? É ter qualidade nos portfólios. Então, é, é importante ter uma dissociação entre aquelas empresas que podem estar mais suscetíveis a ajustes em função dessa situação, seja de taxa de juros, seja dessa, desse medo de contágio bancário, daquelas que estão mais resilientes. E, eventualmente, aquelas mais dominantes, resilientes, elas acabaram também tendo é, um pouco de contágio de preço, no sentido de depreciação dos seus preços. Uhum. E aí a gente vê um pouco de oportunidade. É o caso dos, dos grandes bancos americanos, os, os top six, os grandes seis bancos americanos, é, é o que eles acabaram sofrendo quedas na é, ordem de 8, 10% no mês de março, mas a gente enxerga eles, na verdade, eles até capturaram parte desses recursos que saíram dos bancos regionais e foram buscar uma segurança ou em bancos grandes ou até em títulos do, do governo americano, em TBIUS, etc. Uhum. Então, é, a gente segue é, vendo valor é, na, nessa, nesse desvio um pouco mais tático para ter mais velho nos portfólios. E a gente segue vendo uma coisa importante, é, que esse cenário do primeiro trimestre, especificamente, ele teve um, um mix, né? uma combinação de, primeiro, antecipar uma, um pouso suave, né? ao mesmo tempo com surpresas positivas ou altistas de crescimento, na Europa, na Ásia, China, uhum. é, e o mercado assim mesmo, ele continua colocando cortes de juros em, em 2023. Então, quando a gente olha esse cenário é, e olha o mercado de trabalho, como o João falou, e olha a parte de inflação, que é antecipada a inflação projetada pelo mercado a inflação implícita é, no mercado nos parece que existe algum tipo de ajuste que há é a ser feito ainda a gente imagina que assim, essa desaceleração eventual que possa acontecer que vai acontecer na economia americana eu acho que os agentes estão fazendo uma análise que essa desaceleração vai ser também quase que de forma é, mecânica linear uma queda da taxa de, da taxa de inflação também a gente tem um pouco de dúvida com relação à velocidade desse ajuste para baixo da inflação. A gente imagina com essas surpresas autistas e de crescimento, e mercado de trabalho esticado, é um pouco o que o FED está falando. É mais provável no nosso cenário que o FED tenha que manter a taxa de juros é, alta por mais tempo do que o mercado imagina. Então, o nosso posicionamento segue um pouco mais uh, cauteloso, então, estamos um pouco uhum. abaixo do, do nível alvo em renda variável, com um pouco de desvio para velho do que Growth, imaginando que esse ajuste na renda variável pode acontecer. Mas, obviamente, que é importante esse desempenho no primeiro trimestre, positivo da renda fixa e positivo da renda variável, gerou retornos positivos nos portfólios que a gente administra. Então, é, é bem-vindo, mas a gente tem, olha com um pouquinho mais de cautela, principalmente na parte de renda variável. Tá, então, ótimo. É, e aí... Eu vou voltar depois para você, para a gente entrar mais em detalhes sobre essa alocação tática, eu quero entender, né? eu acho que é importante a gente falar quais foram os movimentos táticos dentro de todo esse cenário, principalmente no, nesse trimestre tão volátil. Mas queria só falar um pouquinho de Europa, né, João. A é, taxa de juros subiu 50 BIPs, é, apesar de um estresse um também né, bancário lá na Suíça, qual a sua leitura em relação a isso na Europa? É, e aí depois a gente volta aqui para falar dos portfólios, das nossas movimentações táticas, mas na Europa, qual a sua leitura em relação a esse movimento? Pois é, assim, eu acho que o, o ICB ele ilustra bem né, esse momento delicado em que os bancos centrais estão. Né? É, ele fez, teve reunião dele, inclusive, antes da do Fed, né? mas já com enfim os problemas bancários eclodindo, etc. É, e eles acabaram optando por entregar os 50 BIPs, base né, Basis Points, que eles tinham indicado anteriormente, uhum. então não traíram, vamos dizer assim, a sua comunicação. É, e eles fizeram isso basicamente é, reiterando que a inflação continua a ser um tema, continua a preocupar que eles não vão abrir mão do combate à inflação, é, e tentando, de alguma forma, é, reforçar o ponto, né, que é o chamado princípio da separação, dizendo, olha, é, problemas financeiros, a gente, em princípio, vai lidar com eles, né, é, usando mecanismos próprios, instrumentos próprios, que tem a ver com liquidez, né? é, enquanto que os problemas macroeconômicos, a gente vai lidar com eles com taxa de juros, né? uhum. com instrumentos tradicionais, taxa de juros, é, é, é, movimentos do balanço, né? eles estão fazendo já um enxugamento do balanço, então, tentando separar esses dois movimentos. É claro que, e o Fed, na verdade, foi nessa linha também, né? é claro que essa separação, a gente sabe que ela tem limites, né? porque, obviamente, que a economia... E o setor financeiro estão intimamente ligados. Né? É, agora, pelo menos para estresses moderados, dá para pensar numa separação maior. Né? E acho que foi nessa linha que o Banco Central Europeu foi. Né? Embora tenha sido cauteloso no sentido de é, dizer o seguinte: para a próxima reunião, né? é, não tem propriamente um forward guidance, uma indicação do que vai fazer. Né? O que a Lagarde é, reiterou foi só o seguinte: olha, se as coisas se acalmarem e o cenário base deles né, se tornar é, o predominante, permanecer como o predominante, né, é, eles teriam mais trabalho a fazer. Né, mas ela reforçou muitas vezes que era condicional a essa normalização e a essa redução da incerteza. Então, é, é, é nesse ponto que, que ela está é, enfatizando, né, que, em, em princípio, né, se essa separação for eficaz, a gente terá mais trabalho a fazer e reforçando inúmeras vezes que eles estão muito comprometidos com o combate à inflação. E, de fato, o que a gente tem visto por parte do Banco Central Europeu, desde a reunião, foi que os, os membros do comitê têm reforçado que ainda veem que tem que fazer mais alta de juros. Não teve uhum. ninguém piscando para, não, agora já está feito o trabalho pela própria crise financeira. não Eles têm apontado para uma continuidade do ciclo. O que a gente observa é que os mercados de swaps estão precificando mais alta de juros na Europa do que nos Estados Unidos, o que nos parece razoável, porque a crise hoje é uma crise muito mais de bancos regionais americanos do que a dos bancos europeus. Uhum. Tá? Então, nesse sentido, não é que a Europa esteja imune, mas ela é menos afetada. Né? E, além disso, o que a gente tem visto é que a dinâmica inflacionária na Europa está pior do que nos Estados Unidos, na margem. Então, pelos dois lados, a gente vê uma Europa que tem mais trabalho a fazer, além do que começou mais tarde com é. o processo de ajuste uhum. de juros e foi menos agressiva que o Fed. Então, ainda tem um pouco mais de trabalho a fazer. E isso, claro, tem implicações também sobre moeda, a gente tem visto um pouco de enfraquecimento do dólar, a gente acha que tem uma certa tendência a isso reforçar, moderadamente, não é um movimento, enfim, abrupto que a gente vê, mas a gente acha que esse cenário em que a Europa vai fazer mais que os Estados Unidos, os Estados Unidos... Unidos tende a desacelerar mais do que a Europa seria um cenário favorável, um euro um pouquinho mais forte frente ao dólar, né? uhum. E diante desse cenário, Santucci, é, de Europa, né, vai subir juros aí por mais tempo, tem um trabalho aí maior para ser feito, o dólar, né, é, parecendo perder um pouco a força, não? A gente são muitas variantes que a gente tem que estar tá olhando, né? Agora vamos falar é, no trimestre, o que que você fez como você navegou nos portfólios, né? As principais alocações táticas que você fez para proteger os portfólios ou ganha, aproveitar algum, né, movimento é, para para se apropriar de hum. retorno e as boas oportunidades que você te, você está vendo dado todo esse cenário, né? Não, perfeito. Ah, esse trimestre a gente, na verdade, é, o trabalho da alocação a gente fez, a gente ah, estressou bastante os cenários possíveis para 2023 ali no final de 2022. Uhum. Uma, uma, uma dinâmica de disciplina, a gente sempre olha o ano, tenta traçar os cenários e dar probabilidade a eles. Então, na verdade, a gente viu o mercado migrando de dois extremos, o cenário de, uma, de um, um pouso muito suave para uma recessão muito severa. É, e a gente continua achando que o cenário base nosso é um é uma é uma desaceleração é, é, que vai acontecer e um final de ciclo né dos bancos centrais. É, então, nossas carteiras estão posicionadas para isso e, na verdade, é, o que a gente viu na, nas caudas foi exatamente o movimento primeiro de janeiro e depois é, é, mais fevereiro, com a questão da, da recessão se, severa, que, na verdade, foi uma consequência das da taxas mais altas, que em março foi a, a, a reprecificar novamente. O que, que a gente fez? Onde estão nossas alocações? Ah, a gente está na parte de renda fixa. Primeiro, a gente acha que é importante ter essa combinação de renda fixa com renda variável novamente. Né? Foi muito discutido esse modelo o ano passado, ah. porque as taxas vieram de zero e elas foram para quase, vão chegar em praticamente cinco, de uma maneira muito rápida. Foi a em termos de inclinação, talvez o ciclo é mais inclinado de taxas de juros, mais rápido, num período de tempo é, mais é, curto, né? curto, elevações muito é, concentradas num período curto de tempo. Então, a gente ainda tem que ver essa economia americana lidando ou se acomodando a um nível de taxa de juros bem mais alto. Né? As empresas têm que se financiar, as pessoas físicas é, fazer o mortgage, né? a, a, o financiamento. Então, toda essa economia ela ainda vai se adaptar a essa taxa de juros mais alta. Então, como é que a gente tem se aloca alocado? E por que, que é importante essa combinação? Porque essa taxa de juros, exatamente o que aconteceu em março, a gente viu o dois anos saindo de cinco, batendo 3,70 e um espaço uhum. de dois, três dias. Então, os juros voltam a servir como um amortecedor num ambiente em que tem uma aversão a risco, ou que tem uma desaceleração. Quando as bolsas caem, os juros fechando, ele combinou, essa combinação ela acaba é, é, sendo quase que compensatória de alguma forma. No mínimo, ela, ela, ela, ela suaviza movimentos. Então, para cada cliente, para cada perfil é, de risco, é, é, vai depender um pouco essa combinação. Mas é importante dizer o seguinte, a gente gosta e quer ter renda fixa nesse momento na, nos portfólios, especificamente, Qualidade. O que é qualidade nesse sentido? Ainda tem uma duração mais curta, os vencimentos uhum. mais curtos na renda fixa, porque a gente está vendo essa, essa curva negativamente inclinada e achando que o FED vai continuar parado é, ao longo de 2023, no mínimo. É, e vendo é, é, papéis classificados com grau de investimento. Apesar dos papéis como, uh, mais arriscados, né, ou chamado de raio yield, estarem pagando uh, retornos na casa de 8%, 8,5%, 9% de juro nominal, a gente acha que tem um risco embutido ali, num de, de, ambiente de desaceleração, tem algumas empresas que vão acabar não sobrevivendo, ou tem estresse de financiamento, estresse de crédito, então a gente prefere, é, não, é, não é um call uh, uh, de, de uh, crise, uh, uh, mas assim, pode ter ainda um ajuste no spread de crédito, então a gente prefere estar baseado ali, sentado uh, uh, uh, ou observando e, uh, e alocando em papéis de grau de investimento, que tem Yields de 5,5, 6, 6,5, se tiver ainda alguns fundos ETFs, você chega em 6,5 com 7, uma boa combinação de um portfólio, ainda com um grau de investimento no portfólio agregado. Então, a gente acha que essa solução, ah, para pegar um pouco mais de duration, eventualmente ter alguns ETFs de grau de investimento, mas uhum. essa seria um pouco a, a, a maneira de estar tá alocando. E na renda variável, exatamente pelo cenário que a gente descreveu de manutenção de juros, é mais alto, mais tempo, a gente prefere ficar um pouco menos alocado. Ah, desculpa, ainda na renda fixa, a gente, a gente fez um tem feito um, um, investimentos em papéis ligados à inflação, inflação. as tips. Né? Uhum. A gente tem falado isso nos outros episódios, mas a gente segue gostando do papel, exatamente porque essa inflação implícita nos papéis, a gente acha que ainda está baixa verso que o realizado pode eventualmente acontecer. E, e o juro real... Eu estava na casa de 2,20, 2,30, nos papéis de 2 e 3 anos, chegou até 1,60. Então, houve uma fechada, uma redução dessa taxa de juros real, que foi bastante interessante para nossas posições. Uhum. Passando para a renda variável, é, esse call de juros funciona também na renda variável no seguinte sentido. A gente acha que tem que estar tá menos alocado do que, um pre... que, o... que o nível alvo de cada perfil, porque acho que tem algum ajuste ali dentro é, da renda variável. Mas este ano, diferentemente do ano passado, Provavelmente o ajuste vai vir mais nos índices é, e, e talvez seja o um momento de ter diferenciação. É, procurar ou gestores, ou estratégias, ou setores que respondam melhor ao ambiente de taxa de juros. Uhum. Por isso ter, quando eu penso em empresas de tecnologia, pensar no que a gente chama de quality é, é, tech, né? ou empresas que são é, é, geradoras de caixa, dominando seus mercados, porque consolidação normalmente é o que acontece em ambientes de juros mais altos, e a gente ainda está começando a ver esse movimento lá fora. Então a gente está um pouco abaixo do neutro, mais viesado para empresas é, de é, dividendos, uh, e, e estamos com uh, proteções via derivativos nos uhum. portfólios que permitem, né, através de estruturas que se o mercado cair, você tem algum tipo de, de ganho naquela estrutura. E a gente tem já adicionou no início do ano uh, um ETF de commodities, uh, pela visão de que talvez esse ambiente ele fique com a inflação rodando ainda mais alto do que os níveis, uh, uh, os targets dos bancos centrais, e eventualmente, uh, dado também o nível e a dinâmica dessa abertura uh, da China, a dinâmica de crescimento, as uh, uh, surpresas autistas, commodities pode ficar um pouco mais uh, uh, com os preços suportados. A gente acabou de ver, a gente está gravando aqui no início de, de março, mas houve um, um subida do petróleo, mas não é petróleo apenas. Uhum. É, na verdade, é uma, uma cesta de, de, de ativos que tem petróleo, tem gás natural, tem commodities agrícolas, metálicas, então é uma composição que a gente acha que é bem equilibrado, um percentual não tão grande do portfólio, uh, mas é importante um, um efeito compensatório uh, para os outros ativos. É um pouco isso que a gente vê. E um pouco mais de caixa, ter capacidade de, se tiver estresse, colocar um pouco mais de dinheiro em papéis bons. Um exemplo prático, puxa bancos, os top six, né, os, os seis grandes bancos, tanto a parte de renda fixa quanto a parte de equities, tem um, uma, uma talvez uma correção de preço, que talvez esteja em função desse medo de contágio, mas parece atrativo, dado é, a dinâmica ou desses, desses nomes. Perfeito, Santucci. Obrigada. Acho que foi. Deu para entender aqui essas principais alocações táticas. Acho que foi um trimestre muito volátil, muitas coisas aconteceram, mas aí a importância né, da gente mostrar é, que a gente tem que monitorar, tem que ter, né, acompanhar bem o, os portfólios, a, a importância da gestão ativa está aí, né? é um, um momento volátil, mas tem uma explicação para tudo e que tem os especialistas para estar tá acompanhando né, é, e monitorando os portfólios. Então, e vi oportunidades também nesse momento. E vi né? oportunidades, principalmente. Então, muito obrigada de novo pela aula de vocês dois. Obrigada, sempre um prazer ter vocês dois aqui. É sempre um prazer, Carol, Santucci. João, Carol, obrigado. Obrigada e obrigada a vocês que acompanharam a gente mais um episódio do Offshore Connection. A gente se vê no próximo. Olá, pessoal. Vocês acabaram de assistir mais um episódio do Offshore Connection, que nasceu com o propósito de desmistificar o mercado offshore.